Não só agora porque se for que um a gente estamos aqui com mais um vídeo claramente de nosso The Binding of Undertale. Onde nós estávamos pensando com quem jogar. E vocês falaram para ir em ordem. Então nós vamos em ordem. O próximo que nós temos é o Asgore. Como será que vai ser? Não sei gente. Ah, você, aí, vocês perguntarem, ah, você está fazendo vídeos de Undertale? Não, gente, eu não estou só fazendo vídeo de Undertale. Eu estou fazendo vídeo de Undertale, gente, porque essa semana está meio tensinha, tá? Vamos recomeçar o jogo? para ver uma boa Porque está meio tenso a situação. E aí o, o, o jogo mais rápido, mais fácil de gravar e simples, né? Seria Undertale. Entendeu? Então, espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, eu vou deixar o um Michael Jackson aí na capa. É, eu deixo mesmo. Eu coloco quem eu quiser no meu vídeo. Ok? Vocês não têm direito a nada. <risos> Isso, gente. Mas espero que vocês compreendam. Então, todo mundo gosta de Undertale. Todo mundo gosta de The Mind of Aqui, por que não juntar os dois em uma fusão linda? E. Nossa senhora. Não vale a pena. Aí, pronto. Perfeita. E... Explosive Toffs. Muito bosta. <risos> tá bom, gente. Não foi bom eu começar com isso. Mas, whatever. É, vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Uh pera. Ah. Ai gente, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Esse item é bom, hein? Esse eu gostei. Eu não quero die Então vamos subir. Descer. dar a volta. Ai, gente, é um saco essa sala, não é? Fear Shot. Gente, acho que já temos o nosso start. Ai, tomei um quadrado de dano. Tô nem aí. Um coração de dano. Vocês acham que eu ligo? Eu ligo, gente. Eu não ligo em tomar um coração de dano. Pois, eu sou o Asgore. I found pills. Eu morri, gente. Eu não morri, gente. Ah. Ah. ah, eu posso guardar os corações. Ah, tá, entendi por que, que ele tá com esse item. Ah. Lembra, gente, que ele coletava as almas? As almas seriam os corações nesse jogo. Então, aí, ó, ó. entendi, entendeu, entendeu? Vocês entenderam? Eu não entendi, zoeira. Claro ah, é que eu entendi, gente. Mas, então, aí, depois nós vamos jogar com o Sens Sensation, Vamos juntar esses dois ao mesmo tempo, para facilitar nossa vida. Uh. Ui, que isso? Vision. Não, não nesse mapa. Dá para pegar mais um? Uh, gostei, gostei, gostei. Ganhei um dinheiro muito doido. Vamos descer aqui. Tá, aqui é fechado. Ai. What happened? I don't não Opa! Aí, gente, valeu a pena. Obrigado, Deus! Uh. Nossa! Gente, pra quem não sabe, esse best friend ele faz com que os itens que a gente pegar, que nós pegarmos, né? Não a gente pegar, porque sabemos, sabemos português. Que nós pegarmos, eles vão fazer o quê? Os nossos aliados vão ser mais bolados. Ai, cabetinha. Desgraçado, vem aqui. Vem que filho de uma rapariga. Uh, olha o item que veio. Eu sou as. as gore. Vamos ver então. Vamos ao vídeo, eu não estou com o saco. Ah, tá. Minha sala é pra lá, mas temos que vir aqui como Obligation. Porque a vida chegou e falou, então, você vai pra esse lado. Aí eu, não, vida. Aí ele, não, você vai. Vocês não, você não tem escolha. Nossa, olha aquela mini cabecinha. aí desceu. Queime no in inferno. Queimem. Ai. É pra queimarem, não me queimarem. Olha que demais esse item, gente. Eu simplesmente aprovo, Tá. Ai, que inveja. Ok, vamos pegar meu coração de volta. Olha só pelo lado bom. Nunca mais ficaremos sem coisas. Haha, <risos> achei você, salinha secreta. Temi. Ele quer as minhas chaves. Você não terá minhas chaves, meu amigo. Ah, tá, vamos pegar isso aqui, porque é o que dá pra nós pegarmos. Nossa, tá aqui, hein? Tá aqui, hein? Não, não tá. Então vamos para próxima área. Na real, eu vou descer aqui. Pois todos merecemos um pacto com Flowey. Gente, eu tava pensando em se vocês quisessem que eu fizesse o Jesus Run. Que Jesus Run seria eu não fazer nenhum pacto com o Satanás, né? O Coisa Ruim. E só fazer pacto com gente do bem. O que vocês acham? Não sei. Depende de vocês. Comentem aí nos comentários. Porque normalmente eu faço pacto com a primeira pessoa que aparece, né? Já do Jesus, eu não posso pegar nada que seja meio que satânico, sabe? Super normal. Aí, a vida é dessas, né? Porque às vezes você quer ser um pouco de satã, mas você não pode. Porque te falaram, faz uma Jesus Run. Ai, ai. Não me bate não, rapariga. Você não vai pegar minha chave, tá, moço? Nossa, nossa, eu explodi muito. Ui. Sai daqui. Ih, uma escolhação. Mil antes de escolha... Ah, não tem bomba. Entenda, gente. A vida, ela te pede bombas. E se você não tiver... Chora. Você nunca vai... Ai. Porque, ó... A vida ainda pega bomba e joga na sua cara, falando que ela tem e você não. Hum... Ah, é um monstro. É um monstro, é. Super fácil. Se vocês conhecerem alguns mods de Undertale, possam, podem pedir. Pois eu realmente amo mods de. Ah, Café em Pios. Nossa senhora, que ruim! Speed up, size down. Lemon party. Ai que delícia, gente. Começou bem o jogo, hein? Tá ótimo. Ironias à parte. Tô. Olha só que legal, gente. Olha é que demais esse mapa. Eu estou em Snowdin. Eita, porra, marenha capeta. Uh, o que, que temos aqui? Eu não sei o que, que é esse item vermelhinho. Vamos pegar. Ah, tá. Seria. Ah, eu não lembro qual que é o item original. Mas eu sei o que, que é. É tipo um item meio satânico que fica derrubando sanguezinho. Bora. Aí. Eu tenho que parar de tomar dano. É, senão a gente não vai ir longe com as Asgore. Aí, ó. Enfia no cu. Tá. Tá bom, jogo. Você... Gente, pegamos isso. Esse item é tão ruim. Orbital que faz os... Na real, não lembro o que, que ele faz. Provavelmente eu vou me arrepender. Peguei. Anti-gravity tears. Tears up. É. É. Realmente, esse item é muito horrível. Pelo menos dá pra fazer tipo um combo, então Bom, quem sabe nós conseguimos nos dar bem. Opa, fio. Quero meus corações de volta. Porque a vida não está me dando eles. Olha lá, gente. Bom, as duas salas estão juntas. Vamos aqui primeiro. Hum, gostei, gostei, gostei. Muito, na verdade. Eu, assim, eu aprovei os itens que está vindo agora. Obrigado, Deus. Obrigado. Nunca critiquei você, jogo. Se eu disse que eu já critiquei você, é mentira. Nossa, gente, esse item é horrível. Nossa, pera. Eu quero isso. E isso. Olha isso, gente. Vamos <risos> ver o que temos aqui. É, que lindo. Grande nada. Amei, tá? Obrigado, jogo. Quando eu penso que o jogo está sendo legal comigo, ele me dá uma dessa. <risos> Hadouken! <risos> Ai, gente, olha que divertido. Gostei, gostei. Aprovei, gente. Aprovei. Não vai pegar a minha chave. Até me nem pra me dar uns negocinhos bons. Eu pegarei esse coração, gente. Porque... Porque eu preciso, né? Às vezes a gente não precisa de um motivo pra precisar do item. E simplesmente precisar entendo essa é a lógica da vida, você só pega. Você vê que você quer, pega. Mentira, não pode, gente, não pode roubar. Tem que ter posse do objeto. Ui. Hum. Vou matar esse carinha primeiro. Chora não, fi Você pediu por isso. Vou fazer o bug, gente. Pra quem não sabe, se você colocar a bomba, sair e entrar, a bomba fica mais forte. Ah, de Nossa senhora, hein? Obrigado, jogo. Quando eu, eu falei, gente. Quando o jogo começa a me presentear demais é porque ele quer me lascar ao mesmo tempo. Tá tão engraçado, gente. Sério, jogar desse jeito. Eu fico carregando um Hadouken, ó. Pum. Raduken, Raduken. Raduken. <risos> Ai, Divertido, divertido, gente. Gostei do, gostei do combo. Isso. Obrigado. Lembra que eu falei que, a gente, que nós não podemos falar bem do jogo? Então. Nossa senhora! Isso. Não. Não, Gorf em mim não. Ha! Te derrotarei. Ui, se você não me matar antes, né? Por favor. Então, moço... Ui, vai, vai. Aí, Deu bom. Holy shot! Ok, temos uns tiros sagrados de vez em nunca. E cadê a sala do pacto? Não tem. É assim, você quer uma sala do pacto, mas a vida chega e fala, não, você não vai ter. E é assim que eu me sinto nesse momento, porque a vida tá olhando, no jogo tá olhando pra mim e tá falando, não, você não vai ter. Você tava querendo pacto? Ah, sério que só veio isso? Nossa, que bosta de sala, meu Deus. Eu voltarei por aqui. Ai, que lindo, gente. Meu tiro só tá engraçado, porque é bom. Se tivesse bom, eu, ganha... eu já teria ganhado. Nossa senhora. Vamos, desvie disso. Uh! Olha, pior que ele desviou, rapariga. Tá com hack. Essa sala, não. Esta sala, não. Desculpa minha prima aqui morrendo, gente. Bom, damage up. Amei. Tá, aí, ó. O jogo voltou a ser legal comigo. O jogo, se mantém assim, por favor. Por favor, Asgore. Não, é Asgore. Asgore, Sérgio Bacobé, Gubos. Isso aí, ó. Delícia. Os coração reserva. Ah, eu não achei a sala dourada. Fica difícil, né, gente? Quando você tá rodando assim o universo País das Maravilhas e não acha a sala dourada. Eu não posso ir embora sem assim, a minha sala dourada. Aí você pergunta, por que Gamox? Porque é item de graça, e quando a vida te dá coisa de graça, aceite. Não importa se é um negócio que você não gosta. Aceite. Aí que um dia você comece a gostar. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Gente, eu falei pra vocês que a minha vida está acabada a partir desse momento. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Bom, pelo menos pra esse boss é, é, é bom. <risos> Pronto. Só pra esse boss também. Uh. Obrigado pelo HP. Agora, cadê a sala do... Gente, não... ele é proibido a ter pacto, é isso que eu entendi. Não venha pacto! É tipo assim, vida me dá um pacto. Só. Nunca te pedi nada. Luckup, ótimo. Sempre fui fã de moedas que me dão look up. Ui, nossa, a gente tá horrível jogar desse jeito. <risos> Ford win. Não te darei minhas chaves. Não, ai, ótimo. Cheers down, haha <risos> parece Ah, whatever. Nossa, gente, tá é, é sério, vocês não tem noção do quão ruim é jogar com esse tiro. Para quem não tá vendo, meu tiro tá esse é aquela mira ali em cima, muito doida. Isso, bicho já, nossa. Delícia, gente. Tô, eu estou amando. Tá, bombs isso, whatever. Look up, gostei. Não. Look up. Ó, oh, o jogo tá começando a voltar a gostar de mim. E é disso. I see. Forever. I can see forever. O que, que tem esse anjinhos aqui do capeta já? Não era pra.. Ô, oh, sai daqui, moço. Moço. É o seguinte, eu não gosto de vocês. Então, vaza. Sim, eu aceito. Eu aceito. E teme, você vai morrer. Meu Deus. Meu Deus, isso aqui aumenta a chance de vir dinheiro, eu acho. Se eu não me engano, não lembro. Não tenho certeza, gente. Tá, a sala dourada não está pra lá. Você não vai pegar as minhas chaves. Você não entendeu, gente. Ele vai ficar hashtag chateado. Começar a ouvir música triste. Mas ele não vai ter as minhas chaves. Entendeu? Isso, me explode. Explode mais uma vez, por favor. Adoro explodir. Ué. Ah tá, nossa, que hacker. Ah não, a mãe não, a mãe não. O braço de mãe não, braço de mãe não. Não, fui pego. Obrigado braço da mãe, amo você, você é uma incrível, pessoa legal por fazer isso comigo. Então, ai, olha que dificuldade gente, tá, tá difícil a minha vida. Ai, me dá um coração, obrigado. Ui, esses capetinhos aí, é... sai, para de fugir de mim. Gente, eu não sei o que eu faço. É, é sério, eu já meio que aceitei a, a minha vida dessa vez. Eu quero sala dourada. Nossa, será que eu vou até o, a alta dimensão procurando por uma salinha dourada? Olha isso. Ah tá, I can see forever. Agora eu posso ver. Ah, ok. Gente, eu estou recentemente assistindo um desenho. Que o nome é Gravity Falls, é muito legal. Eu recomendo vocês assistirem pra quem nunca assistiu. É muito legal, gente. Tipo, emocionante. Ai, meu Deus. Ui! Olha que piranha pegou minha chave. Nossa, você não vai viver no meu país mais, tá, cara? Quando tiver um país, você está expulso dele. Não adianta nem vir com essa cara aí. <risos> Bom, vamos voltar agora. Ah não, eu não peguei a sala dourada ainda. Caralho, cadê essa sala? Ufa! Milagre! Tô até demorando mais do que era pra demorar. Mano, você se sente abençoado. Obrigado, Deus. Eu sei que eu, estou, eu sou uma pessoa abençoada. Eu não lembro que faz isso. Gente, é sério. É tão ruim ser poser em The Bind of Isaac. Depois de muito tempo sem jogar. Aí a vida fica triste. Porque você tenta jogar algo. Aí o jogo já te dá uns itens né no nível horrível. Oh, pronto, vou enfrentar um cocô agora. Sai daqui. Nossa, que tristeza. Graças a Deus. Sai daqui, seus cocô. Seus lixo. Ai, amei a sala. Que isso? regeneração de HP, não sei o que, que isso faz. Ah, que lindo! Quando eu penso que vai vir algo bom, vem o quê? Um Krampus. Como se fosse a última, a melhor coisa nesse momento, né, gente? Ai, que inferno! Change, nossa, obrigado, vida. O oh, quê? Okay. Metaton? Hello, darling. Ah, o não ataca comigo. Ai, <risos> que demais. Tá, agora a vida tá ficando um pouco melhor. A diferença é esse tiro maldito. Gente, se vocês verem uma cruz com círculo, nunca mais peguem. Sério. Provavelmente é esse item horrível. Isso. Isso, desse jeito que você aprendeu, Ricardo. Tomando dano de propósito. Gente, como eu não morri? Não sei. Nossa, quanta bomba. Estou pronto para matar todo, todos, todo mundo. Para que vocês criam uma sala com tanto espinho? Me explica. Que, que tem? Nossa, tem esse bichinho, não vi. Ah, quando me batem tem chance de eu dropar o... É, mãe, você acha que enfrenta meu, minha chuva de moedas? Ó, de novo, sem achar a sala dourada. Vamos depois na sala dourada, gente. Ah, eu esqueci que essa sala era da mãe. Eu esqueci, eu esqueci, e, e esqueci, eu esqueci. Pra quem não sabe, uma vez que você entrou na mãe não dá pra sair. Tá. Ah, Jesus. Ah, olha, pacto com Jesus. Bom, nós vamos fazer agora o genocídio certinho. Isso. Vá para a catedral Ok Jesus Arma vazia Tá, arma vazia não me explica Que tem que é Tá, não lembro o que que é Vamos descer Uh Ah, boss rush Hum, não vamos no boss rush. Metatron. Não iremos no boss rush. Não, não quero. Hotlands, Olha lá, estamos em Hotlands. Olha que legal, gente. Está tudo no cenário bonitinho, bem feito. Esse jogo... Gente, é demais esse mod. Eu já falei para vocês. E eu vou ficar falando durante a gameplay inteira. Que toca todas as músicas de Undertale. É lindo. Nossa. Nossa, esse tiro é enorme. Bombz que... Preciso de mais isso. Correto. Não moço. Vamos aqui, vamos. Eu me arrependo a cada momento de ter feito essa escolha. <risos> Oh, eu, eu sério gente, eu me arrependo A cada momento De ter vindo pra cá Pois eu achando que ia é ter algo bom Aí eu falo, não, vamos gastar meus corações Meus preciosos, nossa senhora, essa chuva Bom, o que tá me salvando é esse item Que o jogo me deixou usar Obrigado jogo Tá, eu perdi vida por quê? Ah, o cocô ali Ai, que bosta Ae, boa. Gente, aqui não tem mais sala dourada, tá? A partir do, do útero da mãe, né, que seria. Que aqui não é. Não tem mais. Bom, agora nós temos que matar. Temos que matar esse eu sei. Olha a bosta que eu peguei. Tirar você da minha pool. Vai ser grande a emoção de não te pegar não. Olha aqui, ah, Curse of the Lord. Não, não, não. Ah, quer ver eu beitar ele? Te beitei. Eu te beitei, seu lixo. Ele acha que venceu da gente. Pera aí, ó. Eu, eu creio, ó. Eu tenho. Eu tenho uma crença. Minha crença tava errada, viu? Por isso que você não pode ter crença em bombas. Ai. Seus merda, parem de me atacar. Ai, que inferno! Obrigado por morrer. Ih! Oi, olá. Pegue-me, se você for capaz. <risos> Vamos no arcade, gente. Vamos ver o que tem no arcade. Meu fucking God. Oh, oh, oh, oh. Oh, my God. Gente. que que foi isso? Nossa senhora, gente. Espera eu vou destruir tudo. Eu vou explodir tudo, meu Deus. O que, que está acontecendo aqui? What? Gente, o que aconteceu? Lightning whoosh. Eu prefiro aquele meu item de dano. Flat. Gente, vou sair tacando bomba. Bomba, bomba, bomba. Agora só eu conseguir sair daqui. Me deixem sair. Eu sou rica! Ui! Lockup! Vambora! Nossa gente, que doideira! Que doideira! Não, não era para eu ter pego isso agora, bom eu não ia voltar mesmo, foda-se já peguei gente, a gente tem que ser muito foda-se, isso, viu, quando você é muito foda-se você perde vida, <risos> e é assim que você aprende a não ser muito foda-se, tá, agora, ui, não, esses bichinhos não, esses bichinhos não, obrigado, não, não obrigado nada, eu tomei dano, eu queria ter tomado esse dano, tá, meu tiro está consideravelmente muito forte, Ah, morreu, otário. Ah, eu fui pro caminho errado, otário 2. Não preciso daquela chave. Ah, sério que eu fui pro caminho errado? Ai que inferno, gente. Eu odeio jogar sem mapa. Tipo, eu tenho um ódio meio que mortal por jogar sem mapa. Pra cima, já vim. Pronto, tô perdido. Estou andando por mapas igual dos primeiros Zelda. Ai, ui, ui, ai, meu Deus. Meu deus, meu deus nossa eu consegui vamos entrar vamos eu me arrependi sim me arrependi ai tá foda o jogo o jogo não me ajuda o jogo fala não não vou te ajudar porque porque você tem que se poder sozinho Só <risos> suas otárias gente eu vou morrer daqui a pouco Eu só queria ter um tiro decente. É pedir muito. Peça a Deus! Um tiro decente! Pois eu sou as Gor e não enxergo com esse tiro. Ele não tem mira. E é uma bosta assim. Ai que inferno! Ah, ótimo! Tchau, se vira aí você. Uou, boss! Uau, wow, mais life. HP up. Obrigado, Migoshi. Rato ah, morrerás agora. Tá. Vamos pegar minhas vidas. E nós vamos pra cá primeiro. Vamos derrotar o Sans. Sans... Sensation... Não é mais chaves, eu quero... Eu vou começar a deixar esse bicho pegar as minhas chaves. Swing arounds. Ah, legal! Ah. Puta gente, tá com aquele item lá ali, é, que eu não consigo ver. Curse of the Blind. I found the The Star eu vou levar. The Lover, Justice, uh -huh. The Hermit, ok. The Wafer, Double Charge. Agora vamos para essa linha aqui do lado. <laughs> Minha mãe minha mandou escolher esse daqui. Ai, que lindo. Bob's Curse. Uh, que lindo. Uh. Golden Touch. Ah, esse é bom. Bom pra caralho até. Na real, ele é muito bom. O inimigo que me toca morre na hora. Vira ouro. Não funciona com boss, né? mas Venha, Sans. Ah, você nunca me derrotará. Ui. Sans, você é um lixo. Tá, agora nós vamos pro céu, porque vamos fazer o genocídio. Sim, gente, no vídeo do que eu fiz errado. Eu fui pro caminho errado. Eu sou burro. Só pode falar, eu sei que você... Eu sei que você quer falar. Nossa, que é quer você é muito ruim. Não se poupe de falar isso, não. Uh! Seus otários. Vamos descer. Aí, ó, graças a Deus. Aí, ó, ó viu? A vida chegou e falou, não, você vai Tropherts, whatever. O Kenga pegou minha chave de novo. Aí você pensa que pode me derrotar assim? Desta maneira, você acha que consegue? Seu lixo! Ui, tomei. Oh, não! Tá. Agora a gente vai seguir. Vamos para o The Chest. Ai, que demais. Bom, isso é ótimo. Isso aqui também é ótimo. Não sei o que é isso. Tá, eu quero meu item de volta. Não vamos poder enfrentar aqui, né? Bom, um dia a gente faz a, a Ram matando o, o, sei lá, o capeta lá, doido. Eu quero saber quem que é o boss final da rota. Bom, nas duas rotas vai dar o mesmo boss, mas, né? Explosive Blast. Mano, tá muito forte esse tiro. Ui. Gente, tá muito forte este tiro. Sem brinks. Eu tô muito OP. Ui, ui. Seus lixos! Morreram com a minha presença. Bom, gente, depois vocês me respondem o que vocês acharam do vídeo, né? Porque eu falei, eu tô numa semana muito complicada. Tá complicado mesmo aqui, gente. É. Aí pra eu não deixar o canal sem vídeo eu tô gravando de Undertale que é um jogo bem simples de gravar e editar, pois eu não preciso fazer aquelas edições em massa que eu levo 3 horas editando vídeo 4 ou até, um, ou até tipo, metade do dia não, aqui é mais de boa aqui é mais chublau chublá entendeu, é assim que você edita um vídeo rápido sai seu, seu gordo não me mate. Uh. Ah, não. Nossa, quanto dano. Aquilo lá faz com que a gente pegue todos os status um a mais. E depois ele vai sortear tudo. E aumentou o dano pro limite possível. Meu Deus do céu, que dano é esse? gostei Vou te sumir. <risos> tá, se eu acertar. Aí. Nossa, nossa, gêmeos ainda. Aumentou meu HP. Não, é peixes. Nossa, gêmeos. Tô doidão? É peixes, filho. Venha-me em frente. Sem seus bichinhos. Vem. É, já morreu. Whatever. Nossa, capetinha. Far away, buddy. Eu não é porque Xinga eu falo que o Far é muito ruim. Eu acho ele bom pra caralho. Pois ele ataca em. Aria. Ui, o que, que tem aqui? Um lindo nada. Um lindo Volt Dar Dano. Não, é Volt Dei Dano, né? Porque eu já tô meio dando. <risos> Seus otário. Vamos ver quem sabe de onde que é essa palavra. Otario É de um filme, gente. Duvido alguém saber. É um filme muito bom, tá? Estrelado por Will Smith. Já dedica demais. Quero ver quem adivinha. Escreve aí nos comentários. Se você adivinha. Se você chutar qual é. Eu já vou ficar feliz. Porque eu sei que você viu o vídeo até aqui. Se deixa. Te amo. Agora. Não conta pra ele. Só se você souber a resposta. Só escreve a resposta. E não expliquem o porquê a da resposta. Só fala. Assista o vídeo até aqui. Seus otários. Como vocês ousam assistir o Gamox e não ver o vídeo até o fim. Ele é gato demais. <risos> zoeira gente. Calma aí, eu só estou brincando. Tá. Sou humilde. <risos> e blow em dois seconds. Wow. Olá, Sans. Agora é você. Novamente. Eu sei que o Mega Satã deve ser o Omega Flower. E... Conseguimos. Mais uma run, gente. Nós conseguimos. Iremos jogar na próxima vez de... Sans. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, o no canal, compartilhem o vídeo. Escrevam nos comentários possível daquela avaliada. E vocês estão preparados para o Sans? Porque eu estou. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, valeu.